Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal é, JD Tutoriais Eu resolvi fazer esse tutorial aqui, tutorial aqui Porque eu estava com um problema com esse aparelhinho aqui Que é um, um conversor de sinal analógico para digital Esse aqui é o Tomate Eu vou deixar na foto, uma foto para vocês verem o modelinho dele E ele estava conseguindo seguinte problema pessoal Tá vendo essa luzinha verde aí? Essa luzinha verde, ela tava ficou piscando e não, não passava sinal pra TV, né? E então foi quando eu resolvi, eu resolvi consertar vendo tutoriais também aqui no, no YouTube, tá? E por que, que eu tô fazendo esse se já existe outros tutoriais? Pra passar para vocês, que, que como eu tive o mesmo problema que outros, né? Outras pessoas podem ter também esse mesmo problema que eu aqui, que pelo que eu vi, é um dos maiores problemas que tem esse tipo de, de aparelho. Isso porque eles ficam ligados muito tempo na tomada e é comum ele dar esse problema. E qual é o problema? Agora eu vou mostrar para vocês. É esse capacitorzinho aqui, ó, que eu comprei, né? Esse capacitor aqui, ó, tá? Eu vou mostrar pra vocês aonde que ele tá, certo? Não sei se tá dando pra vocês verem daí. O capacitor é esse aqui, pessoal, ó. É esse aqui, ó. Acabei de trocar ele, ó. Esse aqui. Esse aqui, tá certo? Ele é 25 por é, 21 um por 1 por, um por 25. Mas eu coloquei 1 um por 100 porque não tem problema, tá? Ele 1 um por, por 25, 1 um por, por 50, 1 um por 100 não tem problema, tá? Não tem problema não. Pode trocar se você não achar esse aqui. Você pode trocar. Ele é a mesma medida. O que tava nele era esse aqui, ó. Era esse aqui. Bem pequenininho também, tá vendo? É isso aí. E aí, foi só soldar ele. Né? Não, tive, não tem mistério nenhum. Eu não estou fazendo um tutorial, tutorial desde o início tirando o capacitor. Mas não precisa, não tem segredo. É só você vir aqui por trás, da, localizar ele, tirar a solda, Né? Tirar ele fora e fazer a troca. Inclusive, esse capacitor aqui vocês encontram em vários equipamentos eletrônicos velhos aí que às vezes dá outro tipo de problema, né? E vocês vão lá e trocam, tá certo? Aqui ele tá desligado, ó. Fica com a luzinha vermelha. E aqui você dá um toquezinho e liga ele, tá certinho? Eu vou terminar o vídeo, vou cortar aqui e vou colocar o vídeo já com ele no lugar aparecendo lá a mais na televisão. Ok, pessoal? Essa pecinha aqui, quando vocês forem tirar, ó. O modelo é esse aqui, tá vendo? Eu venho aqui... Tomate. Isso. Quando vocês forem então, tirar, vocês só tomam cuidado com essa garrinha aqui, ó. Que ela é presa exatamente aqui, ó. Tá? Ela é presa exatamente aqui, ó. Tem uma saliênciazinha aqui. Então vocês têm que tomar cuidado, tá certo? Na hora de tirar. Na, colo... Na hora de colocar, é só colocar de um lado e do outro e apertar com cuidado. Ela vai travar exatamente aqui nessa garrinha aqui da parte metálica, ok? Eu não vou poder filmar colocando, mas também não tem mistério, porque eu tô com a mão só, tá? Vocês me desculpam aí. Pronto, ela já tá no lugar, né? Agora nós vamos colocar a caixinha de cima, tá certo? Essas pecinhas aqui a gente coloca ela aqui na, na posição correta. Para você tirar essa, esse comando aqui dentro, né? Essa placa, vocês precisam soltar os dois parafusinhos aqui nas extremidades que tira, que tira essa tampa, né? Que tira a tampa. Mas também precisam tirar esses três parafusos aqui, ó. Um, dois, três, três parafusos. Então na verdade são cinco parafusos, tá certo? Guardam eles direitinho para depois repor no lugar. Esses dois parafusos é que prende essa placa, esse conjunto aqui, ó, tá? De RCA. E esse aqui é que prende essa peça aqui Que é da saída de, de áudio digital Tá bom? Isso eu preciso explicar pra vocês Depois vocês vão soltar mais dois parafusinhos Que é esse aqui E o outro que é nessa extremidade aqui Que tá aqui, ó Não dá tá pra ver, mas é aqui Tá? Deixa eu ver se eu... Tá bem aqui assim ele, ó Bem no cantinho aqui, ó Tá? Não tá dando pra ver, não Ah! Lá tá ele, tá certo? Então são os dois. Esses dois aqui, tá certo? E a placa sai fora. Tá ok? Então é isso. E vamos colocar a caixinha de cima. Que também não tem mistério. Eu vou desligar aqui, porque eu tô, como eu disse, eu tô com mão um só. Depois eu volto. Coloquei ele no lugar aqui, tá? Nós vamos ver como é que vai ficar. Aqui tá a televisão, ó. Né? E aqui tá o aparelhinho. Agora eu vou ligar ele na tomada. Vamos ver o que, é que vai acontecer, né? E ver se ele tá passando realmente o sinal. Lá liguei na tomada. Vamos esperar ele ligar. Vou ligar a televisão aqui. Liguei a televisãozinha. A televisãozinha PowerPack, ainda é aquele formato analógico. E aí precisa realmente desse aparelhinho para transcodificar o sistema e passar o sinal digital para cá. Agora a gente vai botar aqui. Ver o que, é que acontece. Palhar aí no lugar que tem Pronto. um sol pra cada um, no Nordeste. Gente, já entrou, ele já estava. Ele já estava. É. é Pessoa, já estava. Ele já estava com os canais config, ah, configurados, né? Deixa eu dizer uma coisa pra então. Você. Aqui, ó. Mudando de canal. 9. 11. Aqui é o SBT. Eu não tô vendo nada nesta anemia aqui, ó tranquilo agora 12 e 13 que é o aqui no Rio é a record Tá certo, pessoal? Belezinha? Pessoal, não esqueça de deixar o seu like aí, tá gostando do canal, se inscreva. E eu, Josemi, te agradeço. Um abraço e um Deus a todos. Até a próxima.